A segunda coisa é a seguinte, só existe vento se tiver uma necessidade ou um desejo. E quanto maior a urgência, mais rápido a pessoa vai comprar. Por exemplo, digamos que eu tenha medo de dirigir. Cara, tive algum trauma, sei lá, morro de medo de dirigir. Só que eu tenho que pegar no carro uma vez por ano, no Natal, para levar a família. Então, no Natal eu morro de medo, mas ao longo do ano inteiro eu estou bem, porque eu não tenho que dirigir ao longo do ano todo. Você acha que eu vou ter uma urgência muito grande de resolver o problema de me dirigir? Só ali entre o dia 20, 24, 25 de dezembro. Passou isso, acabou, e antes disso eu nem estou lembrando. Então a minha urgência tem uma janela de vendas muito pequena. Agora eu tenho medo de dirigir, e aí eu arranjo um emprego de corretor de imóveis. E aquele emprego ali vai salvar minha família, porque faz dois anos que eu não estou conseguindo emprego, 12,4 milhões de desempregados, já fiz Dog Hero, Uber, Uber Eats, fiz tudo. Uber não, Uber não consigo. Já fiz Dog Hero, iFood, já fiz um monte de coisa. E aí, de repente, eu arranjei um emprego, imóvel de alto padrão. E eu tenho vários amigos que podem ser meus compradores, mas eu preciso de um carro. Você acha que eu vou ter urgência de perder o meio de dirigir? Muita. Urgência é uma fórmula, é a frequência que o problema ou o desejo aparece vezes a intensidade da dor. Por exemplo, quando eu tenho medo de dirigir, muito medo, intensidade alta, mas a minha frequência é baixinha, esse produto aqui não dá muita coisa. Mas quando a frequência sobe, eu tenho, eu tenho que dirigir todo santo dia, a frequência alta, a intensidade alta, cara, eu tenho que resolver esse negócio logo. E aí eu corro para resolver. Isso gera urgência, entenderam? Ou seja, quanto maior for a urgência, mais rápido a pessoa vai comprar, mais valor ela vai dar, mais alto pode ser o teu preço, por isso que, ah, cara, estourou o encanamento da minha casa, tá alagando tudo, você tá ligando pro encanador. Quanto que custa para você vir aqui agora às três da manhã do domingo? Cinco mil reais. Sim, <risos> por menos de cinco eu nem saí de casa. Por quê? Porque vai alagar tudo. Se eu não chegar em uma hora, você tem que cedir agora. Domingo, três da manhã, você não vai achar mais ninguém. É cinco mil reais, a oferta e demanda. Quer dizer, a urgência é muito alta, muito alta. Então o mercado precifica para cima quando a urgência é alta. Por quê? Porque o cara tem que resolver. Ele não tem escapatória, não dá nem tempo dele buscar outros fornecedores. A urgência é altíssima. Entenderam isso?